Então, pessoal, vamos resolver a questão 4 da lista de exercícios do segundo bimestre de cálculo 3. A questão 4 diz, verifique se o campo vetorial F3YI mais 2XJ mais 4ZK é conservativo. Caso seja, encontre sua função potencial, a função potencial do campo. Esse, esse campo é exatamente o mesmo campo que estava agindo sobre a curva no problema passado. Na questão 3, agora o que a gente vai poder fazer é tentar descobrir se ele é ou não conservativo, porque se por acaso ele for conservativo, a gente vai conseguir calcular depois é, o trabalho como sendo a função potencial aplicada ao ponto final B menos a função potencial aplicada ao ponto inicial A. Então vamos primeiro testar se esse campo é ou não conservativo. Para poder fazer esse teste, a gente vai precisar das nossas igualdades entre as derivadas. Então, a gente vai precisar checar se dpdy é igual a dmdz, se dmdz é igual a dpdx, e se dN/dx é igual a dmdy. Então, vamos fazer cada uma dessas derivadas inicialmente e checar se os pares são ou não iguais. Vamos começar pelo dpdy. Como o nosso p que é a função que acompanha o indicador K, é 4z, então a derivada de P com relação a y, a derivada de 4z com relação a y, que vai dar zero, já que 4z é uma constante com relação a y, e derivadas de constantes são nulas. Então vamos agora ver o dn dz e ver se também vai dar zero. O nosso DN dz é a derivada do n, que é a função que acompanha o j, no caso 2x, com relação a z. Então, derivada de 2x com relação a z vai dar zero, já que 2x é constante com relação a z. Então, a gente já sabe, pelo, por essa comparação, que dp dy é igual a zero e dn dz também é igual a zero. Logo, dp dy é sim igual ao dn dz. Então, a gente já tem uma primeira igualdade entre as derivadas. Agora, a gente tem que checar as outras duas igualdades porque só vai ser conservativo se forem iguais para a par. O nosso dm, dz vai ser a derivada do m, que é quem acompanha o i. É o 3y, essa função 3y. A derivada da função 3y com relação a z vai ser zero, uma vez que o 3y não tem nada é, de dizer, né? é uma constante com relação a z, logo, sua derivada é nula. Vamos checar agora o dpdx para ver se ele também dá zero. Então, o nosso dpdx é a derivada do p, que é o 4z, que a gente inclusive já usou, só que agora é com relação a x, ou seja, derivada de 4z com relação a x vai dar zero, já que 4z é constante com relação a x. Então, a gente tem dmdz dando zero e dpdx também dando zero. Logo, dmdz é igual a dpdx, então, a segunda parte do nosso teste, para ver se o campo é ou não conservativo, está correta. Deu certo. DmDz é igual a dpDx. Agora, a gente tem que checar se dndx é igual a dmdi. Vamos lá? O nosso dndx é a derivada do n, que é 2x. A gente pode checar aqui. O n é 2x, é quem acompanha o nosso j, ok? E a gente fazendo a derivada do 2x com relação a x encontra 2. Então a derivada de 2x com relação a x igual a 2. Então a gente já sabe quanto vale dn dx. Falta agora só descobrir quanto vale dm dy. E o nosso dm dy é a derivada do m, que é 3y, com relação a y. O resultado deu 3. Então, olha só. O resultado do nosso dn dx deu 2. E o resultado do nosso dm, dm, dy, deu 3. Então, a gente não pode dizer que dm, dx é igual a dm, dy. Eles são diferentes, eles não são iguais. Então, se o dm, dx não é igual ao dm, dy, o campo não é conservativo. Então, aqui ele não é conservativo. Okay. Se esse campo não é conservativo, não existe uma função potencial para esse campo. Uma função cujas, cujo gradiente equivale à a, a descrição do campo. Né? Então, nesse caso, a gente não tem uma função potencial, não dá para encontrá-la. Então, a questão acabou por aqui. Esse campo não é conservativo.